E aí, rapa, tudo numa boa? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma hidratação no cabelo cacheado com maisena. Então se você quer aprender, vamos lá! Para fazer essa hidratação, você vai precisar de um creme de hidratação maisena ou amido de milho, do jeito que você quiser falar, um recipiente e uma espátula ou colher para poder misturar tudo. A quantidade de creme e de maisena é muito relativo. depende da, da quantidade de cabelo que você tem. Aqui eu coloquei duas colheres de creme e uma colher de maisena. Mistura tudo muito bem e deixa agir por uns minutos enquanto você lava o cabelo. Você consegue fazer isso sozinha na sua casa, mas eu aproveitei que estava no meu curso e pedi para alguém lavar meu cabelo, porque nada melhor do que ter... Algumas mãozinhas massageando sua cabeça Lembrando que é muito importante Você lavar bem a sua cabeça E nunca esfregue com as unhas Sempre esfregue com as pontas dos dedos Tira bem o excesso do shampoo E eu sempre Desembaraço o cabelo Antes de passar a hidratação Depois disso, você divide o seu cabelo e passa a hidratação fazendo fitagem. É bom você fazer esse movimento com as mãos para aquecer também o produto no cabelo. Eu gosto muito de colocar essas touquinhas, mas se você não tiver uma dessas na sua casa, você pode colocar uma sacola, sabe essas sacolinhas plásticas que dão o mesmo efeito. E deixe de agir por mais ou menos 20 minutos. Depois que se passou os 25 minutos, é só você retirar bem toda a hidratação do cabelo. E bora passar creme de pentear nesse cabelo fazendo fintagem e secar a cabeleira. Primeiro eu seco com o difusor para tirar um pouquinho do excesso do molhado. Logo depois, eu abuso no secador sem o difusor, só com aquela, aquela partezinha, sabe? Pro jato ficar bem direcional. E seco o cabelo, mexendo bastante nele, sacudindo bastante, que é pra dar um pouco de volume que essa hidratação tira. Então é isso, pessoal. Esse é o resultado do cabelo. Infelizmente, essa hidratação no cabelo cacheado deixa ele sem volume. Mas vocês fiquem tranquilas que eu vou ensinar um truque muito legal pra deixar ele mais volumoso em um outro vídeo. Me segue nas redes sociais, não esquece de dar um dedinho pra cima e compartilhar com as suas amigas. Um beijo e até o próximo vídeo. Paz!